start our worship service tonight estão pela do Senhor? when you want the presence of the Lord que todos dispersos. Um minuto que todos we are all scattered now it's going to give us a second so we can focus Como é bom na casa de Deus. <laughs> it's nice to be in the house of the Lord this is the best day of the week the day that we get to come worship the Lord, not that I don't worship Him every day like I should, it's nice to be in the house of the Lord with your brothers worshiping the Lord, and this is the desire of my heart to feel His presence, to feel His power aqui no meio dos louvores Deus habita. Uh, the word says that in between the praises that's where the Lord lives. E eu creio que ele está aqui hoje. And I believe he's here tonight. Porque também é uma promessa que diz onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou. Because it's also a promise it says that where there's two or three gathered in my name, there I will be. E há um desejo no coração de Jesus e de Deus, o Espírito Santo. Um, there's desire in God's heart de estar conosco com a voz do meu Amém? Então nós vamos louvar o seu yeah. nome. So Pai, nós te adoramos nessa tarde. Nós te entronizamos, Rei dos Reis. Lord, we enthrone you, King of Kings. Nós estamos aqui, Deus, com os nossos corações desejosos de ouvir a tua voz e sentir a tua presença. We are here, Lord, desiring for a tua presença e ouvir a tua voz. Nós queremos, ó Deus, que tu recebas a nossa adoração e o seu louvor. We want you, Father, to receive our worship and our adoration. Ainda que somos poucos, Senhor Deus, mas queremos que seja um momento, ó Pai, especial para o Senhor. Even though we are few, but we want this to be a special time before you, Father. Seja entronizado, ó Deus, e toma o teu lugar de honra nesse Being lugar e em nome. Be enthroned, Father, de and take your place of honor this place in Jesus name. Ele deixou sua glória para vir nos salvar e derramou o seu sangue ali na cruz para nos remir que amor tão grande, okay. não é verdade? Love, então right? vamos louvá-lo so hoje temos crazy. um novo baterista sou é meu filho né? <laughs> glória a Deus Deus continue usando sua vida, meu amor vamos esperar o baterista toque <laughs> Vai rápido. Vai de novo. Ó. Ok, vai. E right? em in toda, em every season, como diz essa canção Em cada momento, em cada mudança so in Deus season, está conosco change, God is with us. Ainda que às vezes a gente não sinta Mas Ele está conosco É Ele que nos dá forças us. He gives us strength. É Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta é Ele que é a nossa paz no meio da tempestade, não é verdade? Ele é a nossa paz no meio tempestade, O Senhor é lindo e é isso que nós vamos cantar Seu aquele que vimos e ouvimos, o filho unigênito do Pai. Grace e Paz, Amém, queridos. Grace and peace, vocês estão alegres nessa noite? Diga tonight? a pessoa que está próxima a você que bom que você veio. Tell A pessoa próxima a você pode estar à sua esquerda, à sua direita, ou à sua frente ou atrás, viu? Or in front or behind you. Só para você saber. disso you know. Porque às vezes a gente diz assim, diga a pessoa que está próxima a você. Because sometimes we'll say Next to you? Aí como não tem ninguém do nosso lado a gente pensa que a pessoa da frente não está a próxima okay, a gente. So think that Mas seja bem-vindo nesse lugar, Bom, bem. Ah, uh, bem vinda irmã Patrícia, com sua filha, welcome, bem. Sra. Patrícia, passando uma temporada aqui em Denver, que Deus te abençoe, Staying bem. A uh, ok. Ah, uh, creio que temos aqui os nossos visitantes, né, que já em alguns dias aqui no Colorado, o irmão Eli e a irmã Corina e a Jamile. Eli oh, lembrei, Corina <risos> e Jamile. Been here for a, few days. É a família da Emily, que Emily's Deus abençoe. Amém? Muito bem. Ah, vamos fazer uma oração uma vez mais. Pai, muito obrigado por esse dia. Ó oh Deus, pela tua graça e, te, e pela tua misericórdia. Ó oh Deus, que é abundante sobre nós. Lord, is abundant in our Renova as nossas vidas nessa tarde, Senhor. Renova as nossas fortes. Ó oh, Deus, com o Teu poder, com Teu Espírito with Santo, power, Senhor, Spirit, Lord, nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo que vem para tentar destruir a nossa paz, uh, para trazer angústia sadness, ou tristeza. Um, Or lack of joy. Oh, Senhor, e também, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito traga o gozo, a alegria. Que, que a Tua Palavra fale conosco nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Thank you so much, Jesus. Nós te louvamos em nome We de Jesus. Praise you in your name. Amém? Amen. Amém. Temos a Paula também mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo, Paula. Paula. Amém? With us. Welcome. Uh, Todos vocês, depois da segunda vez, deixam de ser visitantes. All of you, after the time, stop being Passam a ser visitantes permanentes. E become permanent visitors Até que você deseje se tornar membro desta igreja. Until you to a of this é, e na, depois do culto, aquelas pessoas que uh, querem se tornar membros, ficam um, um pouquinho comigo rapidamente service, aqui. Se você quiser se tornar membro, um pouco e comigo. Porque nós vamos começar o curso de membros e eu quero rapidamente falar com vocês. We'll não se preocupe que não é nenhum problema, tá? Don't worry, it's not any problem. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor. Ah, ah, antes, vamos convidar as crianças para vir à frente, para receber oração quero agradecer a todos que que estamos acompanhando pela internet daqui de Denver, do, dos Estados Unidos e do Brasil I thank that's us online here or in Deus abençoe o seu coração, eu estou acenando para a câmera que o Ney está controlando ali, viu? To the Deus abençoe there. vocês também, dão, vamos dar um tchauzinho para eles, assim, manda um beijinho, um abraço, ok? Aleluia, glória a Deus Muito bem Vamos orar Let's pray. Senhor abençoa cada uma dessas crianças Lord, bless each one of these kids. Os que estão entrando, Senhor, já na pré-adolescência ou na adolescência that are those Que haja, Senhor, graça e amor para com eles There may be grace and peace for them. Ajude eles a te amarem, Jesus. Help them to love you. Amarem a tua casa. Love your house. Seja, que eles sejam abençoados pelo Senhor. May be by you, Lord. Guardados pelo teu Espírito, Senhor. Kept by your Dê a eles sabedoria na tua palavra. Give os professores que vão estar com eles nessa noite. We bless the teachers that will be with them Em nome de Jesus. In Jesus name. Amém. amém. As crianças podem ir para sua sala, amém, queridos? Hoje temos menos, menos pessoas aqui, Today we have less with us. mas nós temos a mesma graça porque o Senhor está aqui. Amém, we queridos? Have the same grace the is here. Amém. Quantos aqui estão tristes, de verdade? Levanta a mão que eu vou orar por você mean, sad, Tem alguém aqui que está triste, está passando algum problema, uma pessoa. Mais alguém? We're Duas pessoas. Ok. Duas ah, Eu quero orar porque... Às vezes, irmãos, a, a tristeza, o desânimo vem na nossa vida, né? Então, mas Deus, Ele é a fonte de, ale, de, de alegria, Ele But é a God fonte is, de gozo, amém? E quando nós estamos na presença do Senhor nós precisamos sentir essa presença e essa presença precisa renovar a nossa vida Pai, em nome de Jesus toma a vida do teu filho César e do Caique, Senhor traz alegria uma alegria inexplicável, Senhor. Joy, Lord. E dê a eles, Senhor Deus, a Tua presença, Senhor. Your As outras pessoas, Senhor. People, se alguém Lord, não, não conseguiu nem se manifestar, no one was able to speak up, que o Teu Espírito sonde o coração. Your may look into their heart. Em nome de Jesus. In Jesus name, Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 2ª Crônicas, Open your Bible in capítulo 7. Chapter 7. Vamos ler do versículo 11. Let's read from verse 11. Esse texto é um texto que chama muito a atenção, a minha atenção. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Quando se encontraram, diga amém. Have found? Say amen. Amém? Amen. Algo ninguém encontrou ainda. Found ah, ok. It quem encontrou, diga amém mais forte say amen, amém. eu gosto muito de me comunicar com as pessoas quando eu estou ministrando a palavra really like to the crowd when I'm nós já tivemos hoje em Fort Collins para o primeiro culto ao domingo lá e foi uma benção e se você está nos assistindo e mora aqui no Colorado ou mora na região de Fort Collins aproveite essa oportunidade que Deus está dando a você This opportunity that God De adorar a Deus to em português. God in português Amém? Amen? Não desperdice essa, essa oportunidade Don't waste this que, uh, Vamos ler então Diz assim Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei Tudo quanto Salomão tentou fazer Na casa do Senhor e na casa E na sua casa Prosperamente o efetuou When Salomão Had finished the temple of the Lord In the royal palace and had succeeded in carrying out all he had in mind to do in the temple of the lord and in his own palace you senhor apareceu de noite a salomão e disse-lhe ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício the lord appeared to him at night and said i have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple versículo próximo versículo agora i'm sorry as a temple for sacrifices se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhots que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people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 Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. In this place. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome seja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu tenho e este templo para que o meu que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Amen. Uh, preste atenção em uma coisa muito interessante. Sempre que eu vou uh, falar sobre Deus, Whenever I talk about God, eu me sinto quase que na obrigação de dizer I feel almost an obligation to say, algumas características de Deus. A few characteristics by God. Uh, o que qualifica Deus como Deus? What qualifies God as God. É que ele não tem ideias humanas. He human ideas. Não tem características humanas. He doesn't have human characteristics. Quando nós falamos sobre os atributos de Deus, God, nós falamos algumas coisas que o personificam como Deus. Talk about certain things that personify God. E uma delas é que ele conhece todas as coisas. Is, is he knows ele é onisciente. Onisciente. Omniscient, omniscient, ele, ele omniscient. sabe todas as coisas He knows ele sabe o que você pensa He knows what you think. ele sabe o que todos nós pensamos He knows what we all think. em muitos bilhões de pessoas In of people, ele sabe todas as coisas He knows e isso traz uma outra característica de Deus and they, and this of a outra God. característica de Deus é que ele é imutável, ele não muda essa característica de Deus é que ele é Never changing. isso é algo que conta a nosso favor porque você, se Deus mudasse você jamais poderia confiar em Deus porque se Deus mudasse mas ao mesmo tempo isso traz sobre nós uma grande responsabilidade at the same time, this a lot of porque na realidade nós precisamos entender quem é Deus we need to understand who God is. quando nós buscamos a Deus when we seek God. quando nós oramos para Deus when we pray to God. ou quando Deus faz uma promessa para nós Or when God makes a pro make a nós precisamos entender que Deus não muda we need to that God does not e como Deus não muda, Ele não vai falhar em suas promessas, quantos aqui já já buscaram uma promessa de Deus, é muito interessante isso que eu estou perguntando, porque existem muitas promessas de Deus na sua palavra, porque from God and His Word mas que estamos incluídos nessas promessas and in, and we are in these mas existem aqu aqueles casos em que nós pessoalmente those cases where we precisamos buscar uma promessa de Deus need to seek one from eu God. não sei se você já pensou dessa forma I this way. porque às vezes nós, claro não é que é errado estar com as promessas de Deus em sua palavra mas isso precisa a fazer parte do nosso relacionamento com Deus um relacionamento o melhor que eu tenho para exemplificar é o relacionamento entre marido e mulher the relationship between husband and wife. é claro que o, re o relacionamento entre filho e pai também funciona a relationship could work, mas no relacionamento de marido e mulher mas no relacionamento Husband and wife. ele é feito diante de uma aliança ele é feito diante de uma aliança e, um, um promete ao outro one promises the other Ser fiel to be faithful, Cuidar um do outro take care one another, Amar um ao and outro love one Nisso você recebe amor e você dá amor também and you love and you also give love. Mas você dá cuidado e você recebe cuidado também and you give care and you receive care. Você fala e a outra pessoa escuta and you speak and the other Você também precisa escutar you also need to Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco Existem três coisas nesse texto, pelo menos que eu enumerei. There are at least three things in this text that I outlined. No segundo uh, crônicas no capítulo 7 chapter seven. Aqui no versículo 12 Here verse 12, O texto diz que Deus apareceu para Salomão. The, the text says that God came before, uh, Solomon. é muito interessante a segunda coisa é que é o que Deus diz para ele ele diz eu ouvi a tua oração he says, I heard your prayer. ele diz eu escolhi este lugar And he said, I've chosen this place. para casa de sacrifício As the house of sacrifice. eu disse três coisas I said three things. a primeira coisa Deus apareceu para Salomão the first thing God appeared to Solomon. nós precisamos entender que no nosso relacionamento com We need to understand that with Deus precisa aparecer para nós. To to você já parou para pensar isso? Eu pergunto para você, como Deus aparece para você? You, God to Ai, pastor, Deus nunca apareceu para oh, mim. Está faltando alguma coisa? Realmente, nós precisamos buscar um relacionamento onde nós podemos ver Deus. Really o, muitos problemas que nós temos nesse tipo de relacionamento. Of é que às vezes nós queremos ver Deus com os nossos olhos carnais Mas na realidade Deus não pode ser visto com os nossos olhos físicos Mas Ele pode ser visto pelos olhos da fé Pode ser visto pelos olhos da experiência com Ele eyes of the experience with him. E nesse caso a Bíblia diz que Deus apareceu a Ele em sonhos E nesse caso a Bíblia diz que that apareceu appeared Ele Him. Through his e Deus teve uma conversa com ele And God had a with him. E Deus diz: eu ouvi a tua oração And God said, I heard your prayer. E Deus disse, eu escolhi este lugar And he said, this place. De que, que Deus está falando? O que é, vem no capítulo 6 de 2 Chronicles? É que Salomão, ele construiu o templo ao Senhor that built the to the Lord. E o templo que ele construiu ao Senhor estava finalizado and the temple he built was finished. E então ele consagra o templo a Deus. And then he consecrates the ele faz um sacrifício enorme diante de Deus. He a huge sacrifice before God. Daqui a pouco eu vou mostrar a quantidade de animais que ele sacrifica a Deus. Mas é interessante que antes daquele momento da consagração, It is interesting because at that moment, ele tem um ele faz uma oração. He makes a prayer. E é muito interessante qual a gente ver qual foi a oração de Salomão. A oração de Salomão está no Capítulo 6 de Segunda Crônicas. Ele pede, ele pede algumas coisas interessantes. Few interesting ele pede a Deus, em primeiro lugar, que Deus escutasse a, sua, a oração do seu povo. First of his, of his Parece algo que não faz muito sentido. It porque quando você ora, você quer você crê que Deus está te ouvindo, não é verdade? Você espera que Deus te ouça, não é verdade? Listens, right? Quantos aqui oram esperando que Deus não vai te ouvir? Nobody. Mas aqui Salomão está orando e pedindo para Deus ouvir a oração daquele povo. Ele Ele está também pedindo que Deus perdoasse o, o, o povo quando o povo pecasse. Com uma condição pedindo é Deus condição? que o povo quando o que Três palavras, três letras vocês adivinharam a palavra. Estão é bom de Bíblia, hein? And three, Meu three Deus. And you guys it. <laughs> a condição que o povo se arrependesse. The condition that the people will Ele pede também also que no, durante o sofrimento, o sofrimento das consequências dos erros e pecados do povo. Of the sin of people. quando o povo se humilhasse e eles reconhecessem seus pecados sins, e se convertessem would convert, que significa mudar de atitude to ele pede que o Senhor tenha misericórdia do povo God have mercy on these e que Deus livrasse o povo do cativeiro do, do sofrimento e que Deus e que Deus os trouxesse de volta do exílio para a sua terra. Por que, que ele estava fazendo esse tipo de oração? Porque Deus já havia dito na sua palavra que se o povo dele errasse, do se pecasse, Deus ia castigá-los. Deus iria tirá-los da sua terra. I was gonna take them out of their land. E Deus os levaria para uma outra terra. And God would take them to land. E que eles estavam, est estariam em um exílio, debaixo da opressão de outra nação. And would be exile in an, under of e, e como eu disse no início, Deus não, And, like I said in the God não muda. A memória está funcionando. So um, quantas pessoas way. tem aqui? Não sei. So Mas vamos dizer, um, 30 pessoas, 1 em 50 pessoas têm uma boa memória. <risos> one in 30 people, one in 50 people have a Como good memory. Como eu name. disse que Deus não. Like I said, God doesn't. Vamos se a memória funciona. Deus não? God doesn't. Ah, ok. Deus não? Ok, muito bem. Deus não muda! God doesn't change? Fala pra pessoa que está ao seu lado, não esqueça. Que tell Deus the person não next muda. to you. Don't forget that God doesn't change então ele ele deus havia feito uma promessa anterior sopada de rádio de e que a promessa de deus é quando você pecar meu nome isso people, vai acontecer com se escala e é muito interessante a gente pensar sobre isso is ele esteja porque a uh, a a gente pensa por exemplo a gente não pensa nas consequências que o nosso pecado pode trazer. Because we consequences A maioria de nós pensamos que os nossos pecados, somente compromete a nós mesmos. Uh, e não é verdade. O primeiro a ser comprometido somos nós. The first one to be compromised is us. Mas a, a, a nossa família é comprometida. But our family is compromised. A nossa nação é comprometida. Our nation is A nossa igreja é comprometida. Our church is E dependendo do tipo de pecado, on the type of sin, a terra também. é é comprometida. The land is also compromised. A Bíblia diz em Gênesis quando o Adão pecou, vai vocês em Gênesis that when Adam sinned. Deus disse assim: maldita seja a terra por causa de ti. God said, "Be the cursed be the land that you live O que que significa isso? What does that mean? Deus disse: vai nascer espinhos e vai você vai ter dificuldades de plantar you are going struggle trying to plant ou seja tudo vai ser mais difícil porque a terra agora está amaldiçoada por causa do teu pecado sim everything going to be harder because this land is cursed because of your sin e de fato isso nós vemos também em Romanos do capítulo 8 And we also see that in Romans chapter 8 a Bíblia diz que a, a toda a criação geme but also that the whole creation Uh, e a, também está como que sentindo dores de parto like it's birth pains por causa do pecado of sin que contaminou a terra. That the land. O pecado de fato a yes. Terra, as vezes a as vezes a Terra também. Porque <laughs> quando a gente fala da Terra, so Sim, yeah, earth. eu quero dizer que a terra toda está contaminada por causa do pecado de todas as pessoas. About the Mas quando eu falo da, da terra. É dependendo de quem é o dono da terra. It depends on who's the owner of that land. Dependendo de quem mora na terra. It depends on who lives in Se that aquela land. é a sua terra, that's your land, ela pode ser mais contaminada por causa do seu pecado. It could be more contaminated because of your sin. <laughs> Entenderam agora por isso que eu disse now, now dessas situações? That's why I talked about these situations. Agora, o que mais contamina a terra? Now what contaminates the, the earth? The earth <risos> é o sangue de, de pessoas inocentes. Is the blood of people. Quando um inocente é morto, when an innocent person dies, uh, or is não, killed. quando ele é morto, when okay? when it's killed, uh, o sangue daquela pessoa, the blood of that person, ela contamina a terra, contaminates the earth, trazendo maldição para os moradores da terra, bringing curse to The, the people that, that Agora veja, você pode imaginar o nível de contaminação ou de maldição. Now can you imagine the level, the amount of contamination, de maldição of curse que nós sofremos. that we suffer Na terra on earth. Por causa de abortos because of abortions. Quantas crianças são abortadas diariamente? A mini kids babies are reported daily é muito sério ver se sabe por que e no ar porque a maioria de nós costumamos pensar que o nosso pecado não afeta ninguém mais sequer este é muito horrível sem ter paulo e sem desinfecção mas nós sofremos consequências por causa dos pecados de outras pessoas o vice-feira consequências because of other people's sin. e as pessoas gostam de culpar a deus pelos problemas que acontecem na terra em people like to blame god The problems that happen on Earth. E isso não é verdade. That's not true. Por isso Deus estabeleceu. That's why God established que todo pecado tem consequências. Every sin has consequences. E as consequências, And the vão ser de acordo com o tipo de pecado. be according to itch, each sin. E no caso aqui, o que Salomão está pedindo a Deus? In the case here, what is God, já havia uma promessa there was a promise, de que a Terra seria amaldiçoada. The land, the earth would be cursed. Que eles o povo de Deus seriam amaldiçoados Que eles seriam deportados para outra terra That they would have been deported to another land. Que eles se tornariam escravos de outras nações That they would be slaves to another nation. Se eles pecassem contra Deus If they sinned against God. Agora Salomão está Fazendo uma oração muito interessante. Now, Solomon is making a very interesting prayer. Veja no capítulo 6, o versículo 36. Chapter 6, verse 36. Ele diz assim. He says, Quando pecarem com... Uh, perdão, vamos... Uh, não no versículo 36. no 36. Versículo 22. Verse 22. No versículo 22, de 2 Crônicas, capítulo 6. Segundo crônios, capítulo 6 versículo 22 diz assim: Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo jurar e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. When a man wrongs his neighbor and is required to take an oath and he comes and swears the oath before your altar in this temple. Eu quero só que você veja Algo muito importante nessa primeira fase. To look at very in this first verse. Um outro engano que nós temos sobre o erro, that we have sobre o pecado, sin, é que às vezes nós pensamos que só pecamos contra Deus. That we think that we only sin God. Mas não, nós podemos de fato pecar contra o But nosso no, próximo. Podemos pecar contra o nosso próximo. Existem níveis de pecado que é contra a família. Of family, é contra a igreja. Church, pode ser contra os pais. Parents, pode ser contra os filhos. Kids, e, e contra Deus. A, apesar de que em alguns momentos você está pecando contra todos esses níveis ao mesmo tempo com um só pecado vocês estão conseguindo seguir o que eu estou dizendo se você pode estar pecando contra alguém da sua família you be in our, in your family, e ao mesmo tempo está pecando contra Deus com o mesmo pecado At the same time, God with the same sin. então nós vamos entender que o nosso pecado ele tem uma extensão, um alcance Maior do que o que nós costumamos pensar. Por isso, Salomão está orando a Deus com alguns detalhes muito importantes. Por isso, Salomão está orando a Deus com Very specific details. Ele está dizendo que quando alguém pecar um contra o outro. That you sin against someone, Depois no versículo 36. siga-lhe 36. Siga aí comigo e marque na sua Bíblia. You may highlight that in your Bible e quando pecarem contra ti, It says that when they sin against you. Aí ele abre um parêntese e diz assim, pois não há homem que não peque. For he, so he opens oh. a parenthesis and says for there is no man that sins. That você pode dizer, sin. você pode dizer isso comigo? Olha you só. Não há homem, ou não há ser humano que que não peque. Said, there is no one who does not sin. Vamos falar juntos? I'll não há ser humano que não peque. Vamos lá? Não há ser humano que não peque. now in English. now in English. One one three. two three there's no, no wait, yeah, there's no man that sins that does not there's sin <laughs> there's no man that does not sin listen in to that guy. hold on there's no man that has not sin is it right okay we'll say with john on three one two, two. three come on john there's, there's no man, man that, that has not, not sin it's é what the bible says in romans todos pecaram Says, all sin, e necessitam da graça de Deus. And they need the grace of God. Mas o que que Salomão está querendo? Ele está dizendo quando esse povo pecar? It's that when these people sin, Seja contra o seu próximo. If it's against your neighbor, Seja contra ti. If it's against you, e eles forem para o seu, vamos dizer assim, cumprir o seu castigo. And they go to, um, Take up with the consequences. Se eles forem levados para outra terra. If they are taken to land. Se eles estiverem sofrendo lá. If there. Mas eles clamarem a ti. But they cry out to you. Se eles se arrependerem. If they so. Dizendo nós pecamos diante Saying, de ti. We have before you. E se eles se converterem dos seus caminhos. And they convert. Que significa se eles mudarem de vida. Se eles Uh, reconhecerem a sua, a sua situação If they their O que, que Salomão está pedindo, irmãos? versículo 39 Versículo 39 Ouve, então, desde os céus do assento da tua habitação A sua oração e a sua súplica E executa o seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti desde o seu lugar Hear their prayer and their pleas and uphold their cause and forgive your people que against you. Ele está pedindo que Deus ouça, que Deus perdoe quando o povo se arrependa. He's asking God to forgive them when they repent. E É muito importante a gente entender que há consequências para o pecado. E às vezes a única forma que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados é quando nós sofremos as consequências dos nossos pecados. And the only way that we have to repent of our sins is, is when we suffer the consequences Quantos conhecem a história do filho pródigo? How many know the story of the prodigal son? A história do filho pródigo foi foi contada por Jesus. The story of the son was told by Jesus. Jesus. disse que o fi o filho chegou para o pai e pediu a parte que lhe cabia da herança. And Jesus said that a young man came to his father and asked for his portion of his e a Bíblia diz que o pai deu a parte dele e deu a parte do seu irmão também. And E a Bíblia diz que passando alguns dias, ele and resolveu after sair a few de days, casa. He left his house. E aí, ele foi embora. And he left. Talvez eu pergunte para você. And I might ask you, ele não estava no direito dele? In his right? Sim ou não? Yes O que que você acha? What do you think? Ele estava ou não estava no direito dele? Did he de Was ele he pediu his a right? parte dele. He asked for his part. Ele não pediu a parte do pai. He didn't ask his ele não part. pediu a parte da mãe. He didn't ask for his ele não part. pediu a parte do irmão. He didn't ask for his ele pediu part. a sua própria he parte. Asked for his own part. E ele resolveu ir embora levando a sua parte. And he e aí o que que acontece? Eu pergunto para você, qual foi o erro então do filho pródigo? Then, qual, qual foi o erro do filho pródigo? Você sabe qual foi o erro dele? You know o grande problema nosso great problem é que nós... Sempre estamos querendo ser independentes de Deus. Nós queremos, não, veja bem, os pais, eles têm um plano para os filhos, não tem irmãos? Os pais têm um plano para os filhos, não tem irmãos? Quando você tem filhos aqui, levanta a sua mão. I mean have kids, raise your okay. Quando seu filho ou sua filha nasceu, When your son and your was born, o que aconteceu com você? With you. Você ficou bobo. Você ficou mesmerizado. Oh, oh, que lindo! How beautiful. Como pode How, how's that possible? pensar que saiu de dentro de mim? Sabendo que saiu de dentro de mim? Parece comigo. It looks like me. Meu Deus! Oh, my God. E de repente você começa a fazer planos para os seus filhos. And then you start plan for your kids. Quantos fizeram planos para os seus filhos? I mean made plans for your Maravilha! Kids. Ele vai ser pianista. He is going to be a piano player. Ah. Se é se é filho de pastor, ele vai ser o pastor. If his son of a pastor is going be a pastor. Eu vou ensinar ele tudo que eu sei. I'm going to teach him everything I know. Ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. He can be this, na. Ela vai ser. She is going to be. Não é verdade, Isn't irmãos? Sim ou não? Yes or no. E o que acontece depois? And, and then what happens? Depois de um tempo, after a while, você é o herói do seu filho you are your, your kids hero. meu pai é o máximo uh, my father is the best. meu pai é lindo He's meu pai é inteligente He's smart. meu pai sabe fazer tudo my dad knows how to do everything. é ou não é verdade? não is é, é isso que true? acontece? Is what quantos aqui estão passando por essa fase? diga amém I mean, going that <laughs> não, Say amen. ok I mean, Depois de um tempo, o que, que acontece? What Tudo que os seus filhos querem All that your kids want, é não ser como você. Is not be like you. Meu pai é um bobo. Meu pai é um bobo. Meu pai não entende as coisas. My dad Eu sou diferente. I am Eu sei fazer melhor. I know how to do Eu não preciso fazer isso. I don't need to do that. É na verdade, irmãos. Not true? Esse é um ciclo que se repete. Cycle that Aí, quando é que muda? And when does that quando, irmãos? When? Oi? Quando casa? When they get married. Por quê? Why? Quem sabe por quê? Who knows why? Quer falar, pode falar. Quem sabe por quê? Who knows, why? Você começa... A passar pelas dificuldades que os seus pais passaram. You start going through the same difficulties your parents did. E em alguns casos, você começa a sofrer as consequências de não ouvir os seus pais. In some cases, huh? you start to suffer the consequences of not listening Porque to your parents. Porque tudo que você queria, Because all you wanted é ser independente do seu pai e da sua mãe. To be independent from your parents. Viver a sua vida Live your life da sua maneira. In your way. Porque na sua cabeça, você que sabe a das coisas Because in your head, you know things. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. That's to the prodigal, esse foi o erro dele. That was his mistake. Ele pensou, disse, eu vou com esse dinheiro todo e vou viver a minha vida. He, he said, I got all this money. I'm eu just gonna go live my vou life. Vou arrumar uma namorada. Go get a girlfriend. E vai ser bonita. Porque pretty. menina bonita gosta de quem tem dinheiro. Pretty girls Glória. like people with money. É, não é verdade, irmãos? not true? E eu vou ser o máximo. And I'm gonna be the best. Isso, isso foi o que ele pensou. That's what he thought. Ele pensou, e aí diz que ele gastou o dinheiro da sua herança. And then it says that he spent all his inheritance. Com as prostitutas. With prostitutes. É, gastou com as prostitutas. Yeah, he spent it on them. E aí veio o momento da crise. And then the moment of came. Quando foi que ele reconheceu que tinha errado? When did he that he had foi quando ele, quando ele estava gastando dinheiro com as prostitutas? Was when he was his money? Ou quando ele estava passando necessidade? Or was when he was going needs? É por isso que nós precisamos entender certas coisas na nossa vida in our lives. isso fala a respeito do nosso relacionamento com Deus It talks about our relationship with God. tem muita gente que pensa que não precisa de Deus a lot of people think they don't need God. está naquela fase se converte é uh, aceita Jesus. And accept Jesus? Ai que maravilha! Oh, oh, meu Deus, você é tão bonzinho! Oh, Lord, you're so good. Tão maravilhoso so Que legal, Jesus. Nice, Jesus! Eu sou salvo! I'm saved. Glória a Deus! Yes, glory God. Depois de alguns dias, day, se batizou. Got baptized, aí vai esfriando. To get cold. Ah, não preciso orar todo dia. Oh, não preciso de Deus, de Deus. Pra que Deus? Por que Deus? Pois eu é que trabalho, não é Deus que trabalha oh, who works, not God. Eu que ganho meu dinheiro the one who makes money. Eu não preciso de Deus I don't need God. Eu quero ser independente I want to be independent. Irmãos, isso não é o que Deus espera de nós This is not what God wants from us. Salomão, ele passou uma experiência muito interessante went a very Quando ele assumiu o reino, ele ainda era um jovem quando ele assumiu o reinado, ele ainda era um jovem. King, e ele havia herdado um grande reino, um império das mãos do do seu pai. E é interessante que agora ele se sente um homem extremamente impotente diante de tudo que ele tinha que fazer. And he like an he e ele tem uma atitude interessante. O que foi que ele fez? Qual foi o primeiro projeto que ele fez? Quem did? sabe? Qual foi o primeiro projeto de Salomão, irmãos? É isso aí, construiu um o templo. Build por que, que ele construiu o templo primeiro? Porque o seu foco estava em ser dependente de Deus. Ele sabia que mesmo com tudo que ele tinha, had, ele não era capaz de fazer aquilo que era necessário fazer. Ele entendia a sua responsabilidade sobre de liderança espiritual sobre o povo. E é então por isso que ele ora a Deus. É por isso que ele clama pelo povo. That's he, that's Antes que o povo pecasse, sin, nós precisamos ser dessa forma diante de Deus. Nós precisamos depender desse relacionamento com Deus. Quando você. O, você precisa de Deus na sua vida life, Não é uma única vez que você precisa de Deus only one time Você precisa de Deus todos os dias da sua vida Você precisa clamar a Deus pelo seu casamento Ai, pastor, não sou nem casado oh, ainda pastor, Mas vai ser em nome de Jesus, will, will Jesus Se você não é hoje, mas vai ser depois right now, Mas se para ser bem casado, precisa pedir a Deus se você quer ter uma vida abençoada na sua casa, no seu casamento, você precisa orar a Deus, você precisa colocar isso na, na sua vida nas mãos de Deus. You need to put your life before God. Você precisa interceder pelos seus filhos. You need to pray for your kids. Você orar como Jó orava pelos seus filhos. You need to pray like Job prayed for his kids. The Bible says that the, the, the sons and daughters of Job would go to parties. E ele de cada festa, and after each party, ele Deus. He sacrificed to God. Ele orava a Deus. He prayed to God. Ele não sabia se os ou não, he didn't know if his kids had sinned or not. Mas ele orava dizia, porventura, talvez, se eles pecaram, Senhor perdoa. É exatamente o que Salomão está fazendo aqui. A oração de Salomão é o lugar onde nós precisamos chegar no nosso relacionamento com Deus. Que lugar é esse pastor? É o lugar onde Deus aparece para nós, irmãos. Deus precisa aparecer para nós todos os dias Você precisa de Deus todos os dias Você precisa ouvir a voz de Deus A direção de Deus Não é porque você chegou nos Estados Unidos que você não precisa mais de Deus Tem muita gente que depois que passou a ganhar em dólar esqueceu de Deus Muitas pessoas depois que a ganhar Agora não preciso mais orar todo dia oh, I don't need to pray Agora não preciso mais ir para a igreja I don't need to go to church. Tudo que eu preciso agora são desses, dessas verdinhas Cuidado Cuidado Você precisa de Deus you need God. Você precisa de Deus you need God. Nós precisamos chegar no lugar We need to get to the place. Onde Deus ouve a nossa oração. God hears our Eu pergunto para você. I ask you, como você sabe que Deus ouve a sua oração? How you know that God's heard your ah, pastor, não sei. Oh, pastor, I don't know. Você sabia que tem gente que nem ora porque não crê que Deus ouve a oração? You that don't even pray they God's not gonna e answer. se crê, crente. And they believe Já pensou nisso? Já pensou nisso? nós precisamos ter um relacionamento vivo com Deus, onde, God Deus onde Deus aparece para nós where God to us, onde Deus ouve a nossa oração where God hears our prayer, onde Deus fala para nós e onde Deus Tells us que aceitou a nossa oferta. accepted our offering. O que que Deus estava dizendo? What is God saying? O que que Salomão estava consagrando? What irmãos? was Solomon sacrificing? Vou ver se vocês lembram. O que que Salomão estava consagrando? What was Solomon sacrificing? Consagrando. O oh, que que ele estava consagrando? Esqueceram? O templo. The Pode temple? falar alto ele estava consagrando o templo, Qual era o propósito do templo? Para que, que, que ia servir o templo? for? Para adorar a Deus, to worship God. Casa de Deus, the Lord's house. Lugar de sacrifício, sacrifice. Lugar de oferta a Deus, Lembra que eu preguei há poucos dias atrás? Ago, sobre você dar um presente que a pessoa não quer ganhar? Quem lembra disso? Imagina Salomão construiu aquele templo. Para que fosse o lugar de adoração. So e Deus disse esse, não, não quero isso não. Like, nah, não, não serve não. Me. Esquece Salomão. Just forget it, Solomon. não, Deus aceitou, irmãos no, God Deus it. disse eu escolhi este lugar God said, I've como this lugar place de sacrifício as a place of sacrifice. nós somos o templo de Deus We are the of God. será que Deus está se agradando está escolhendo a tua vida como lugar de santidade e adoração o você acha? Of o que você acha? É você que tem essa resposta. That that A oração de Salomão nos ensina muitas coisas. Nos ensina que todos pecamos. Nos ensina que há consequências inevitáveis dos pecados. E nos ensina que nós precisamos entender gra a gravidade do nosso pecado. And we also need to how our sin is. Mas também nos ensina algo muito importante. But it also us very important. Que há solução para o pecado. That there is for sin. Existe um remédio para o pecado. That there is an for sin. E o remédio para o pecado. This para o pecado. For sin é reconhecimento is recognition confissão confession conversão conversion que é abandonar o pecado is abandoning sin mudar de vida is changing your life é clamar a deus is crying out to god é buscar a sua graça is seeking his grace e a sua misericórdia in his mercy nós precisamos aprender isso nessa história we need to learn that in this story a solução para isso envolve quando nós Caímos em si, nós reconhecemos the, the o que solution fizemos. Is when we recognize what we did. É muito importante, irmãos, que nós precisamos, então, ver o que aconteceu. Veja comigo em 2 capítulo 7, versículo 1. It, in second Chronicles 7, verse 1. Você está com, com a sua Bíblia aí? You Abra a sua Bíblia. Olha o versículo 1 um do capítulo 7. Quem tem Bíblia, diga amém. Quem não tem, compre uma. Em Quem nome de Jesus. O <risos> que, que diz o primeiro versículo aí? What does the first verse say? Acabando Salomão de orar. When finished Acabando Salomão de orar. O que, que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Veio o fogo dos céus. Fire came down from nós estamos precisando que o Senhor envie fogo. We need the Lord to send fire. Mas para isso nós temos que orar. E diz que o fogo desceu, consumiu o holocausto. E diz que a glória do Senhor encheu a casa E diz que a glória do Senhor encheu a casa de tal forma it the in such a way Que os sacerdotes não podiam, não conseguiam ficar em pé that the could stand. E aí agora onde o Senhor recebendo esse sacrifício now, when the Lord that E a noite o Senhor aparece para Salomão At night para responder a sua oração Para fazer uma promessa para Salomão Para ter um conserto, uma aliança com Salomão yeah. E o que que o Senhor fala? What does the Lord say? Foi o texto que nós lemos no início O in que, que o Senhor disse? No versículo 12 de 2 Crônicas, capítulo 7 12, the O Senhor apareceu 7. para Salomão Says the Lord to him. E o Senhor diz o quê? que? Ouvi a tua oração. <risos> I have heard your Esse é o lugar que eu quero que nós estejamos, irmãos. This Eu quero que nós sejamos guiados pelo Senhor. I want us to be led by the Eu quero que o Senhor apareça para você, que o Senhor apareça para mim, que o Senhor apareça para a igreja. You, To me, to the church. Que o Senhor responda às nossas orações. the Lord to answer prayers. Que o Senhor diga eu ouvi as tuas orações. And the Lord said, I heard your prayers. Eu ouvi as tuas orações, Charlie. I heard your prayers, Charlie. Eu ouvi as tuas orações, João Paulo. I heard your prayers, João Paulo. Eu ouvi as tuas orações, Júnior Eu ouvi as tuas orações, I heard your prayers, Jeremy eu estou atento que você está falando e o Senhor disse mais eu escolhi este lugar more, esse lugar é para mim esse lugar é um lugar de sacrifício eu quero que o Senhor diga para você eu escolhi você you, eu escolhi você, Dileuza, you, Dileuza. eu escolhi você, Cris eu escolhi Chris. você, Ilma you, eu escolhi Ilma. você para ser um lugar de adoração é um eu quero que o Senhor faça uma promessa Como ele fez para Salomão Se eu fechar os céus O que Deus está dizendo? Você não tem ideia do que é o Senhor fechar os céus se o Senhor fechar os céus, você não come. If he the heaven, you don't eat. Se o Senhor fechar os céus, você não trabalha. If he closes the heavens, you don't work. Se o Senhor fechar os céus, você não vive. If he the heavens, you don't live. Você tá tendo problemas? Are you problems? O que, que tá lhe faltando? What's missing? Tá faltando trabalho? Is work missing? O que, que tá faltando para você? What's missing for you? Você precisa perguntar ao Senhor se Ele fechou os céus. The Lord if the o que é que Ele disse? Se eu fechar os céus e não mandar a chuva. Irmão, se Deus fechar os céus, não há colheita. Se Deus fechar os céus, não há colheita. Não no harvest. Harvest. Yeah, no harvesting. Presta atenção nisso. Pay Se to Deus this. fechar os céus da igreja, If God the of church, não há conversão, no não há batismos, no baptisms, não há discipulado, não há multiplicação, não há crescimento, growth, não há nada, nothing, não há manifestação do seu Espírito. E o que fecha os céus é o pecado, is sin. é a falta de compromisso, é a falta de compromisso. É a falta de busca Nós estamos vendo o que está acontecendo na nação we Cada vez mais as pessoas se fechando para Deus Nós vemos cada vez mais abortos acontecendo each, each time more more Prostituição. Prostituição Crescimento do homossexualismo, da homossexualismo, mentira, da corrupção, lies, da mentira, lies, do engano. Deceit. E nós, que somos povo de Deus, people, onde God, estamos no meio de tudo isso? Será que nós estamos em santidade ou estamos envolvidos nessas mesmas coisas? In Os céus ainda não estão fechados. Mas se não houver mudança... But if there isn't change, o céu se fecharão the heavens will close e nós precisamos entender And we need to understand porque nós somos os que temos comunhão com deus that fellowship with god nós somos aqueles que se supõem que tem um relacionamento com deus que entende das coisas espirituais nós não fomos chamados para se envolver com o mundo we weren't called to nem com o pecado or sin, nem com a prostituição or with nem com o adultério or with adultery, nem com a mentira with lies, nem com o engano nós fomos chamados para nos envolvermos com as coisas de Deus we to be with of God. para que nós possamos desfrutar dessa promessa de Deus so o Senhor diz se eu, se eu fizer isso eu fechar os céus the Lord says that if I the heaven, se eu ordenar os gafanhotos que destruam as plantações se eu enviar dentro do meu povo a enfermidade if I send among my people, Aí Deus então é como que ele abre um parêntese And then God opens, like, opens a Ele diz, mas se o meu povo my people, Que se chama pelo meu nome Quem é esse povo irmão? Quem é esse povo irmãos? Eu, você, nós you, you, us. Nós somos o povo we de Deus. God, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se nós nos humilharmos. O Senhor está dizendo aqui. He, e lembra o que que, te, que que eu disse no início sobre Deus? Que Deus? God, God não. Não ouvi. Deus, Deus não muda. Deus continua sendo Deus. God's God. Deus é fiel à sua palavra. God is his word. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, If the call by my name, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, está pedindo oração do povo. Ele está pedindo oração do povo. Se o meu povo me buscar, the people seek me. orar e buscar a Deus não é necessariamente a mesma coisa. Praying and seeking God is not necessarily the same thing. Nós temos orar e buscar a face do Senhor. We need to pray and seek God. E se nós nos convertermos, and if we convert ourselves. Se nós mudarmos, if we change. Para voltar ao que Deus quer que sejamos. To go back to what God wants us to be. Eu vou fazer um, uma pergunta para você. I'm going to make you a question. Se você é filho, if you're a child, a son or daughter, or daughter. E você agrada seu pai. You please your Se você é um filho, uma filha exemplar. Irrepreensível. Irrebucaible. Irrebucaible. E você pedir alguma coisa para o seu pai. O que, que você acha que o seu pai vai fazer? você acha que o vai fazer? Não ouvi. Didn't hear. Que, que você acha que o seu pai vai fazer? O que você acha que seu pai vai fazer? Você tem coragem de negar um pedido do seu filho se ele for essa pessoa que eu descrevi? Você tem coragem de negar um pedido do seu filho se ele for essa pessoa que Nenhum pai tem coragem. Não, falei. <laughs> se nós us, andarmos nos caminhos do Senhor, andarmos nos caminhos do Senhor, não haverá limites para aquilo que o Senhor fará através de nós. There will be no limits to what God can do through us. Os olhos de Deus estão está sobre o seu povo. Eyes of God are on top of his people. Deus não está preocupado em punir o ímpio, irmãos. the wicked. Deus não está preocupado Deus está preocupado com o seu povo. God is worried about his people. Com seus filhos. resquedos Você se preocupa com os filhos do vizinho? Do you worry about the neighbor's kids? Você se preocupa com os seus filhos? You worry about your kids. Pois Deus se preocupa com os seus filhos. So God worries about His kids. Nós precisamos sair da fase de adolescência espiritual e ir para a fase adulta espiritual. We need to leave the teenage phase. Spiritually and go to the mature adult phase. Para que a gente queira ser como Deus, para que a gente queira ser como um Deus, mas want ser como Deus, De ser como Deus, promete, God really nesse promises, texto, in text, se ser como Deus, converter, que a convert. Se o meu povo me buscar, my me, ele diz, eu ouvirei dos céus. Is, Essa é uma promessa firme de Deus. Eu ouvirei dos céus. Essa é uma promessa firme de Deus. Eu ouvirei dos céus. O que mais Deus vai fazer? What else is he do? Vamos ficar em pé. Vamos levantar. O que, que Deus vai fazer? Deus vai ouvir os céus, God will hear heavens, perdoar os pecados, pode ficar em pé, com e vai vir, e vai sarar a terra, a cura para a terra. For the earth. Quando eu falo cura, estou falando que Deus pode mudar as maldições da nossa terra. Deus pode abençoar a terra aqui nesse caso pode simbolizar a tua casa. God could bless us and the earth could mean your house. Pode simbolizar o teu trabalho. It could symbolize your job. A tua igreja. Na mesmo nível, mesma esfera em que os pecados podem contaminar. In the same way that sins can contaminate e trazer maldição o poder de Deus, power of God, trazido pelo pelo arrependimento by e conversão, and traz cura traz restauração. A terra pode simbolizar o teu relacionamento, teu casamento. Earth could be your relationship, your marriage. Teu relacionamento com teus filhos, com, com teus with your pais. Kids, with your Deus pode curar. Deus Deus heal. Pode God could Deus pode restaurar. restore. Deus pode levantar. God could raise. Deus pode fazer algo extraordinário. Como Deus está fazendo na nação de Israel. Oh, is the of Israel. Você crê que Deus é fiel? Eu creio que Deus é fiel. Eu creio no Senhor Deus. O Senhor Deus é um sol. Ele é um escudo. Ele não nega bem algum aqueles que andam na retidão. Ele é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Você crê que Deus é fiel? Diga mais forte, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele promete, Ele cumpre, irmãos. He and he Como está o teu relacionamento com Deus? So how is your with God? Você já viu Deus? Have you seen God? Você pode ver Deus não somente num sonho. You could see God not only in a dream. Você pode ver Deus através dos seus olhos da fé. You see your eyes of faith. Você pode dizer na sua oração, Deus, eu quero te ver. Você pode dizer em sua oração, Deus, eu quero ver você Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Re Revela-te para mim, Deus to me. Não fique andando como se Deus não existisse para você Don't walk as if God exist to you. Não se passe por você como se Deus não existisse para você se como alguém desprezado por Deus porque você está passando por lutas e tribulações Não se sente rejeitado por Deus porque você vai por problemas e tribulações quem sabe você está passando por isso. Who knows, maybe you're going through that. Por consequência de você ter pecado contra Deus. Because of consequence of you sinning against God. Ou por ter abandonado a Deus. Or for having abandoned God. Ou por querer ser independente como o filho pródigo. For trying to be independent like the prodigal son. Mas tem uma coisa com o filho pródigo. Something with the prodigal son. Ele disse eu vou falar com meu pai. He said, I will talk to my father. Vá falar com seu pai. Ele, vai, ele, ele planejou o que ele ia dizer. Eu vou dizer, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu não sou mais digno mas trata-me como um dos teus empregados treat me as one of your e o pai você sabe recebeu o filho de braços abertos restaurou restaurou a posição do filho não é maravilhoso mm -hmm. Deus quer restaurar a tua posição God wants to restore your Deus condition. quer restaurar a tua vida Talvez você esteja no seu relacionamento com Deus como se estivesse num deserto Talvez sua relação com Deus seja como se estivesse num deserto é tempo de voltar a sentir a presença de Deus, queridos É tempo de amar a presença de Deus É tempo de buscar a Deus Se você busca a Deus, Ele trabalha por você Vai, fale com Ele Fale com Deus Ore a Deus Busque a Deus Entre nessa atmosfera entre, entre nessa atmosfera de estar na presença dEle porque Ele quer falar com você Ele quer andar com você Ele quer estar com você Ele quer te abençoar Ele quer te sarar Ele quer sarar a tua alma ferida Deus, em nome de Jesus Oh Pai, nós queremos, Senhor, que o Senhor apareça para nós Aparece para nós, Senhor Ouve a nossa oração, Senhor Eu oro nessa noite, Deus Perdoa os nossos pecados, Senhor Perdoa, Senhor, nossa indiferença, Senhor Oh, Deus, faz-nos ter sede de Ti outra vez, Senhor Nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença Queremos ser este lugar escolhido por Ti, Senhor Para sacrifício para adoração para a, que a tua presença se manifeste, Senhor vem manifestar-te neste lugar, Senhor salvando vidas libertando pessoas dando alegria dando paz em nome de Jesus em nome de Jesus amém, Jesus Aleluia. amém, queridos amém. vamos adorar o Senhor, vamos cantar uma canção vamos cantar uma canção Vamos cantar essa música, se eu me humilhar, neste lugar, o Senhor é real. Dar oportunidade, se você quer entregar dízimos e ofertas, você pode offer. fazer nesse, nesse momento. So momento. digo que alguém, por favor, pegue os envelopes e distribua. Se alguém puder pegar os envelopes aqui e distribuir, eu agradeço, irmãos. Obrigado. eu tô Que lugar. Nós chegamos ao fim deste culto. We have reached the end of this service. Não vai embora sem comer pizza com a gente. Don't leave without eating pizza with us. Porque já está pago, né? Because it's already paid então Tem que comer, se não comer, so then we need to eat it. Vai perder, né? We're, we're lose it. Quer lembrar domingo que vem é o dia do nosso batismo, hein? OK? And then we have the baptism next Sunday. Queremos casa cheia. Convide seus amigos, convide full pessoas right para esse momento especial na vida da igreja. Amém? Não esqueça disso. Ore That's pelas pessoas que vão se batizar. Amém? Deus, o inimigo luta para que eles não se batizem, né? Sometimes the enemy so that they won't baptize. Mas a água vai estar tá quentinha em nome de Jesus. The water is be warm. Amém? Jesus vai name. ser uma bênção maravilhoso culto domingo que vem. Be a great Queremos agradecer a presença de todos a família da Emily. You want family? Deus guarde na viagem que eles vão viajar os Estados Unidos inteiro, amém. <laughs> Antes, agora é na hora de encerrar. Vamos orar pelo Nicolas. em orar Nicholas Nicolas. Like vai numa viagem com a sua escola, trip. que é uma viagem missionária. né? It's a trip. Vamos orar por ele. Let's pray for him. Amém? Amen. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida deste varão. Lord, in your name, take this brother's life. Guarda ele de todo o mal. Keep him from any evil. Abre portas para que ele possa falar de ti naquele, naquele lugar, Senhor. Abre portas para que ele possa Ó oh Deus, que as coisas que Ele vai fazer lá, Senhor, sejam Lord, guiadas may be led e controladas pelo Teu Espírito, by your em nome de Jesus, Jesus name, e que o sangue de Jesus, the blood of Jesus cubra este menino cover this boy na mente, in his mind, no coração, his heart, na alma, his soul no corpo também em nome de Jesus, Jesus name. pelo poder do sangue de Jesus, For the power of the blood of Jesus. tudo que o inimigo tem planejado has seja desfeito May be undone. Pelo poder do sangue de Jesus Fora em nome de Jesus, Jesus name. E que o teu Espírito Santo, Senhor Pelo poder do sangue de Jesus Cubra ele, Senhor Cover him, Fortaleça ele him. E use para a tua glória, And Deus use for your glory, Pelo poder do sangue de Jesus Manifesta o teu Espírito E o teu poder Para a glória do Senhor To the glory of God. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Amen. Missionário. Missionário. Aê, Senhor. garoto. Deus te abençoe. Dê um abraço God em 40, 40 pessoas. Libere a palavra de vitória people. sobre essa essas 40 pessoas. It, Amém. Muito obrigado. Obrigado.